Aqui. Salve, salve família! Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafael, apresentador do canal Dragon Play. Se preparem, porque nós vamos apreciar a explosão de que cara. E nunca é um adeus, né? Nós vamos estar de volta com o COD e que sempre em nossos corações. Alequim, muda o microfone fazendo um favor. Se você puder. Ah, mal. Então, família, se prepare, porque o evento tá incrível demais, cara. Tá? O negócio tá sensacional, tá grotesco de, de foda, velho. O jogo tá incrível. Eu já dei algumas jogadas, já vi como ele tá. Nossa, cara, tá uma parada de outro nível. Cola aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Já deixa o dedão no like, ajuda a compartilhar e compartilha lá com seus amigos, sua mãe, sua avó, quem gostar de zumbi, porque a Activision tá de parabéns. Vamos que vamos, família. Iniciando aqui, manda um salve aí, Fernandão. Salve, salve, salve, galera. galera. Salve, Riffel, Arlequim. Manda um salve aí, cara. Salve, salve, galera. Massa, massa. Falou uma coisa Sim. diferente da minha, o um imitador. Sem briga, sem briga, sem briga. O negócio da galera é assistir a explosão de verdade. que o negócio tá sensacional, velho. Esse vídeo aqui, eu quero upar ele hoje. Eu vou upar esse vídeo hoje, família. Eu vou upar hoje. Partiu, partiu. Aí você já terminou o Dá pra terminar agora porque tá dando muito XP. Eu Eu quero só ver as armas novas, ó. No. A destruição de Verdusk parte 1. Então, galera, como é parte 1, eu vou trazer todas. Provavelmente vai ter parte 1, parte 2, parte 3, não se sabe ao certo com a intenção. Se prepare, porque parte 1 vai estar tá linkada hoje, o vídeo vai subir hoje para vocês. Parte 2 consecutivamente, parte 3 consecutivamente. Agora, vamos que vamos, família. Cara. Caraca, que doze é essa, velho? O bom que vê é que já tá começando com a 12 e aquela 12 que eles estão dando lá é muito boa, velho. Sim. Eu gostei demais daquela 12. Muito, muito boa. Cara, essa estratégia de pegar a cara jogando jogar nela é só uma partida. A 12 da Pão, ela que a gente tá começando a jogar na partida, né? Aham. E ela é boa. Ela é muito boa. Eu matei dois 12, tá eu matei nenhum. Mas um agora O cara só tomou um Nossa, velho, agora eu só tomei eu tava sem placa também Galerinha que tá chegando aí, velho deixa o dedo no like, ajuda a compartilhar que é muito importante Não deixe de seguir o Instagram da página Ativar o sininho que é muito importante Cola porque tá incrível, velho Vamos aproveitar o máximo desse evento aqui Eu sei que vocês vão gostar, eu sei que vocês vão se amarrar Então cola aí, cola aí Ah, o bom é que agora eles diminuíram muito o som, né, durante a... O avião eu acho que de tanta galera reclamar. Mas o, o jogo todo tá baixo. Não, pô, só o, o avião, depois fica normal o áudio. Não, não fica normal. Pô. Fica assim. Vai, se liga só, daqui a tá. pouco quando a gente sai, ó, sobreviva. Tá bom, família. Aí ah, vocês querem ir pra represa de novo, quer fazer como? Tensado. Ah, a gente, pode lá até o Bora lá, então. Se não fosse a nossa cara louca de. <risos> de querer matar os caras, a gente teria, viu? Se liga, quando acabar a musiquinha, o áudio volta ao normal. Quando a gente começar a descer, ó, tá vendo? Já estamos tá uma... começando a aumentar o áudio, ó. Pronto, já tá normal. Pra mim aqui tá normal. Ah, essa área vermelha aqui é o que? Ah tá, é o gás, velho. o Quê? A FK? Ah, velho, pegaram o carro que eu ia pegar. Ah, consegui pegar o carro do cara, velho, ele ficou no gás. <risos> Conseguir pegar o carro do cara. Cara, eu quero ver se eu consigo pegar o Joganaut aqui. Vou tentar, vou tentar. Ó, ah, tem um Joganaut lá no meio do. Tem um Joganaut lá em cima, lá no meio do, do, do nada. Lá eu vou ir lá tentar pegar. Sim, cara, consegui subir no um poste com o carro Nice, nice, nice, família Bora, bora, bora, bora, bora Vamos entrar e é o primeiro morrer Aí, Leaquim, dá uma atenção aqui, dá uma atenção aqui ah, tem gente no de Organaut já. Caraca, já tem uma galera aqui, velho. O não entendeu, Ah, o maluco pegou de Organaut. Vou me mandar aqui. Você é louco? Eu vou nem mandar daqui Falta ele Caraca, tem muitos zumbis Tô me mandando, tô me mandando Tô chegando aí, tô chegando aí O cara pegou o Diogenau, você tá de zumbi também, Fernandão? Vou tentar ir no outro Diogenau, sei lá, ver se eu consigo pegar Ah, o Muito aqui, de aqui de tá de maior zona de guerra. De o Muito aqui tá maior zona de guerra. Você tá de um mano ainda, Fernandão? Eu tô indo pra esse de carro. Cheguei, cheguei. Destruiu o carro, meu irmão. novo. Tô com ataque de precisão. Ele tá indo pra ele, não tô. Tô indo, tô indo, tô indo. Vamos pegar um carro e ficar rodando. Ah, tem um Diogenaut aqui, tem um Diogenaut aqui! Tem um Jogenaut aqui! A ah, pegar! Nossa, o cara pegou o Diogenaut, velho! Ele vai matar meu carro! Tô, tô pegando, tô Nossa, o cara quase me matou, velho! O cara quase me matou, mas ele, tipo, ele acabou com o meu carro, velho. Se tu tomar uma porrada, eu vou pro velho, vou pro brejo. Vê se eu arrumo outro carro. Tem um quadriciclo aqui em cima. Você pega eu pego ele. Olha aí, já Ele aqui já tá morto. Ai, que daqui eu tô não sei que é Não dá, foi, olha aqui, não dá nada a morrer, não, filho. Você tá vivendo, ou não? Pô, tem uns caras atirando em mim, velho. Ai, que eu sei que eu Consegui fugir do míssil, velho. Consegui fugir do míssil, velho. Vamos que vamos família, desce o dedo no like, ajuda a compartilhar com o evento, tá muito sensacional Desce o dedo no like, é muito incrível, vamos que vamos Papai tá vivo, papai tá vivo, nossa, tá mó zona de guerra, velho, tem muitos zumbi. Ah, eu tô safe aqui Gabriel tá? Vamos chamar ele depois Chamar ele, mano. Tá na hora, velho. Vamos chamar ele depois, vamos chamar ele depois. Opa! Ah, eu queria saber ele é, velho. Ah, o ruim que vocês dois já morreram, né? Vai, troca do visual. O Fernandão tá vivo ainda? Ah, claro, o, o, não, o zumbi. Se você matar zumbi, você ganha XP, também. É, se você matar zumbi você ganha 300 XP, dá mais XP do Eu que eu vou o lado. Eu quero ficar vivo, eu quero ficar vivo. Salve, salve, família. Galerinha que tá chegando e dá esse dedo no um like, ajuda a compartilhar. O cara me escondiu, mano. Ajuda a compartilhar. Ah, vamos tá tá que vamos. Eu até perdi a lançou do que eu tava falando aqui depois que o cara me matou. Agora a gente tá de zumbi. Partiu. Vamos dar trabalho pros caras. Pô, eu quero vingança. Eu quero vingança. Ó, tem um cara aqui, velho. Me mentira, não me contou, não me Já me me me... errou Partiu, partiu, partiu Galerinha do Youtube, mano, desce e eu no um like aí, velho Ajuda a compartilhar, que é muito importante Ajuda demais o canal E vamos que vamos que o vídeo tá incrível, galera Isso aqui tá sensacional, lá. cara eventão muito top aqui que tá de parabéns ah velho como assim mas tá bom parei o carro dele parei o carro dele parei o carro dele foi esse cara que me matou se pá tem quanto aí dentro tem quanto aí dentro ali? aqui Não tô conseguindo entrar, velho. Tá conseguindo. Tem um cara aqui dentro do Arlequim. Cadê o cara, Arlequim? Ah, ele tá de 12. Eu devia ter esquivado. Tá de 12 e sube. Cara, eu tô com zero kill, velho. Tô só vergonha aqui. Era, virou ah, tem mais, tem, ah, tem gente aqui. Ah, o cara descendo de helicóptero, descendo estaraquedas de aqui. peguei a assistência. Aham. duas granadas ah, de gás. Tô pro helicóptero. Mata o ah, caiu o avião! Caiu o avião de extração! É o helicóptero caiu! Não! Se matar todo mundo o helicóptero cai, mas se o cara ficar vivo o helicóptero continua, ele não cai. Ah, eu não a todo mundo e ninguém sobrevive. Não cara, depende se você conseguir ficar vivo até o, ali, até o avião chegar. Acredito eu que sim. Você consegue fazer uma extração. Sim. Caraca, tá muito foda. Essa catecíndia essa ficou muito incrível. Mano. É isso aí, família. Explosão de Verdansk. Parte 1. Concluída com sucesso. A explosão foi entre o estádio e o Corpo de Bombeiro ali. Será que o novo mapa vai ter Ah, não sei. Não dá pra saber. Não, o novo mapa, ele não vai ter estádio não. Novo mapa... O novo mapa é meio ruralzão, tá ligado? Vamos sair daqui então. Tô indo pro início, tô indo pro início. Cara, tá muito incrível isso aqui velho. Muito incrível, muito incrível mesmo. Caraca, que surpreendeu mano. Sim velho. Não tá não, não, não, não, não, não, não. Demais velho, quem tá online é o Iago. Iago tá online? Iago tá, Iago Silva, tá online. Para mim não tá bom. Pra, pra, tá, pra mim tá. tá bom. Galera do YouTube, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Já, já vai ter um vídeo completinho sobre... Eu buguei. Ó. Eu buguei. Eu buguei, eu buguei, eu buguei. Reconsiderem, galera. Galera do YouTube, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou ficando por aqui. Esse é o vídeo. Vai ter parte 2 de Explosão de Verdusk. Então eu já vou isso aqui já logo pra vocês verem. para vocês ficarem por dentro do que tá acontecendo. E mais tarde vai ter um vídeo completinho, editado, todo bonitinho pra vocês. Beleza? Muito obrigado pela presença de vocês. Valeu, falou e fui! Ah,